Estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui de Minecraft. Vamos fazer o que? Vamos construir a nossa linda casa para a farma E malta, já fiz, uh, vocês agora vão ver a timelapse, mas eu já fiz uh, a decoração. Eu vou já mostrar, mas fiquem ligados até ao final para verem a timelapse, que eu, eu gosto de timelapse é satisfatório, então bora lá ver vou só mostrar isto, se quiser, que funciona um pouco se e lá dentro não há vocês vão ver na time lapse as tartarugas nunca saem daqui é, mas não vou-vos ocupar muito tempo, só me queimem vou testar Sorry, tá, malta o que é que eu quero? Eu quero como é que chama-se? Garapá! Desculpa! O que mais? Dropo um? Não! Não dropo nada! Não foi mais fácil! Ok malta! Então é... Eu vou só aqui malta! Para quebrar aqui! Uma das árvores! Tá, Neste episódio malta já fiz a farm Vocês vão ver ainda por fazer E agora o que é que eu vou fazer malta? Vamos já Ai. Vamos rapidamente ali Também é mais rápido fazer isto okay. E queria por já aqui glowstone é que se as minhas doações. Mata, não. Não mata. Vamos aqui ver. Pode estar aqui. Ah, o que eu acho que não está aqui mesmo. Não, não está. Então vamos rapidamente à procura que isto é rápido se encontrar aqui. Olha, malta, está ali um buraquinho que consigo ficar lá. Não! Ah, esquece, malta. Vamos outro sítio. Malta, eu não posso tomar dano. para ir buscar, então bora lá quitar aqui, aqui um o para ela agora vamos fazer a madeira de maneira antiga não temos vamos buscar é malta e agora vamos ter que voltar não sei como vamos ter que fazer a aquilo e só temos mais esta oportunidade como estou a ver isto já não está mais a funcionar transporta no sortinho. pronto tá sim e bora lá para a time Vocês já viram a timelapse? A primeira parte do vídeo E eu não estou lá por causa de bem Já tinha gravado a timelapse Só estou agora a gravar o início e o final agora Tá malta? O resto já gravei tudo Vou ter que ficar por aqui no vídeo de hoje mal que aspectos tenham um muito gostado o vídeo Ah, E quem quiser saber a nova atualização do Roblox Studio já Deixa aquele like e comentem aí em baixo uh, Se querem ou não que aquilo ajuda imenso nos direitos autoriais Então vocês se quiserem metem aí em baixo Eu já explico tudo e vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com direitos autoriais E malta, estes últimos episódios estão muito bons, gostei muito de gravá-los ah, por, por já chegamos ao episódio 30, nós estamos neste momento no 32 Outra coisa malta Está a ficar tudo muito giro aqui, a nossa missão a cumprir está perfeita, e como vocês estão aqui a ver. Conseguimos construir este lindo castelo, e conseguimos fazer e esta linda floresta e mudar o canto da farm e ficou muito melhor no mundo normal. Então vamos ter que ficar por aqui no vídeo de hoje, espero é, que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem gostou, não se esquece de deixar o like, um grande abraço e papai. Tchau!